Ora, ora, ora, o que temos aqui? Peguem seus papéis de lenço, porque nós temos notícias muito, muito, muitíssimo tristes para falar com vocês. Oh meu Deus! Todos os sites de notícias são tomados por demissões da rede Góbel de desinformação. Agora chega na área de esporte da televisão. E são tantos demitidos que, vejam aqui, nem os sites de notícia sabem quem colocar na capa. Ué, são tantos. Quem é que vai dar mais clique? Talvez essa Hortense? Talvez o Regis Rosen? Talvez Maurício Noriega? Quem mais? O quem mais? que a gente pode colocar na capa? Uma coisa é fato. Todos têm algo em comum. Todos são veteranos e não atraem fisicamente, talvez, tanto quanto esportistas mais jovens, não é mesmo? E a Globo tem uma bela de uma desculpa. Não, nós queremos uma evolução, estamos partindo para um mundo novo. A Globo, que está enfrentando uma crise, não é de agora. Já faz alguns anos que eu venho falando de demissões da rede Globo que a Globo está falindo. Será que as pessoas estão vendo isso agora? E nós estamos falando do desgoverno do Dilma, que abriu novamente as comportas do dinheiro da propaganda pública. e Mesmo assim, não dá para manter as contas da rede Globo Todos esses jornalistas aqui têm um grande problema. Que são os influenciadores digitais. Hoje você tem duas opções: esperar o horário do almoço para assistir lá o negócio do Sport TV, Globo Esporte, sei lá o que é, que é, ou você pode entrar nas suas redes sociais, no YouTube da vida de alguém que torce para o mesmo time que você, de alguém que você pode ter ali uma interação comentando alguma coisa falando ai ah, eu não concordo com isso ai ah, tal técnico foi um bosta e aí a pessoa recebe um like recebe outras pessoas comentando ou ela pode ficar lá vendo a televisão né, ó esses jornalistas todos e são tantos tantos tantos que eu não sei nem por qual começar mas a gente vai começar aqui rindo de alguns comentários eu acho muito tragicômico a nota sobre buscar eficiência e evolução, diz Marcos Cândido. Oh, meu Deus, tadinhos, né? O que eles querem é o seguinte, demitir essa turma toda que tem um salário absurdo, que foi acumulando todos os anos, e nunca tiveram carteira assinada. Então são empresas sendo demitidas, não são seres humanos, não são indivíduos. A Globo, que tanto hipócrita, tanto atacou os empresários, tanto difamou a minoria que são os empresários, hoje está fazendo o mesmo que todos os empresários têm que fazer. Quando as contas ficam no vermelho, tem que cortar custos, não é mesmo? Então faz o L aí, cara. Marcos, Ma, desculpa, Mauro César escreveu. Aí contratam mais um ex-jogador. Nada contra os boleiros. Tudo contra o pouco caso com os jornalistas capacitados e com história. Boa sorte ao Maurício Noriega. É boa sorte, porque ninguém vai querer contratar essa turma toda. É uma onda que eu vou tentar falar de alguns deles que são muitos tá repórter Giovana Teles é demitida da TV Globo após 31 anos de casa certo eu tenho 32 anos é muita coisa Giovana Teles voltou de férias na última quarta feira e chegou a fazer uma publicação no Instagram avisando o público sobre sua volta Fim das férias, de volta ao Congresso Esplanada, escreveu na legenda. Parece que ela não é da es do dos esportes aí, mas foi demitida junto na mesma onda. Sabe, aqui no canal eu não tenho esse luxo de tirar férias, não. Se eu paro um mês, é um mês que simplesmente não vou receber, sendo que eu já não tô recebendo, meu dinheiro continua bloqueado. Então apoie o canal através da nossa oitava rifa, certo? Concorra mil reais no Pix. Mas temos ainda mesmo mais uma demitida aí aqui nós temos o tal Regis Rosen é demitido da Globo após 33 anos eu havia acabado de nascer e já estava lá na empresa há um ano tchau querido foi demitido da emissora nessa quinta-feira mas que triste conhecido como repórter profeta por gravar reportagens sempre antes de um gol acontecer em uma partida de futebol o gaúcho de 57 anos tinha perdido espaço na líder de audiência nos últimos anos, claro, porque será, né, será que é porque ele é feio para um caramba, e hoje nessa área, nessa era do TikTok, do Instagram, você tem que ser muito mais bonitinho, mais novinho, né? vou contratar por qualquer cara que receba um décimo, tem alvos do que esse cara receber, então tchau, querido, não importa se você fez história, se era um bom jornalista, Sabe, é impensável que caras como eles seriam demitidos há algum par de anos atrás. Quando eu falava da Globo falindo, as pessoas me chamavam de maluco. Falavam, você tá doido, mano? Falindo é você, esquece. A Rede Globo vai durar pra sempre. Eles estão tudo. Né? O, o Bolsonaro tem que acabar com a concessão deles. É a única forma da Globo cair. Tá aqui, ó. Eles não conseguem manter o ritmo com os tempos atuais. E isso porque eles completamente dominam todos os direitos autorais de todos os times imaginem se esses influenciadores digitais pudessem mostrar vídeos e imagens desses gols aí acabaria de vez aí vocês podem ter certeza que vai ter que demitir todo mundo que é a única coisa que as pessoas acessam hoje o site dos esportes aí da Globo é para assistir os gols o que o jornalista vai lá falar tão pouco importa mais um aí aí tem mais aqui Maurício Noriega só para deixar claro não é o mesmo cara né um se chama Regis Rose e outro é Maurício Noriega Beleza só para deixar claro tá aqui tem a demissão após 20 anos da empresa Noriega deixou a Globo após quase 21 anos da emissora ele estava na empresa desde agosto de 2002 o apresentador possui três décadas de carreira ele teve passagens por diário de São Paulo Gazeta Esportiva e Rádio Bandeirantes antes de chegar na Globo o jornalista de 55 anos recebeu seis vezes o prêmio de melhor comentarista pela Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, sendo três consecutivos. Ele é filho do icônico narrador Luiz Noriega, que morreu em dezembro de 2012. Noriega também é autor de três livros, os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro, Oswaldo Brandão, Libertador Corintiano, Herói Palmeirense e Rivelino. Em mensagem de despedida, Noriega agradeceu a trajetória. Hoje é dia de gratidão. Agradeço aos amigos João Henrique Pugliese e Alexandre Boyd por terem aberto as portas do Sport TV em 2001. Agradeço aos amigos Daniel de Paula e ao saudoso Pascoal Filho por me oferecerem a oportunidade de ser comentarista de TV. Agradeço a Eduardo Moreno, Carlos Cereto e Edival Marcuso por se por me conduzirem em minha estreia em União São João e Caxias em 2002. Agradeço ao Emanuel Castro por me dar a chance de ser chefe de reportagem, comentarista e apresentador do Sport TV em todos os programas da casa, exceto Sport TV News, inclusive lançando a seleção Sport TV e ancorando coberturas de jogos pan-americanos, Copa América, Mundial de Clubes, Mundial de Basquete e Euro. Agradeço a não sei quem lá, agradeço a não sei quem lá, eu continuo agradecendo, eu agradeço a todo mundo. Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no Sport TV que me deu oportunidade de experiências incríveis. Desenvolvi com o pessoal de tecnologia de São Paulo uma versão caseira de um analisador tático para a seleção Sport TV original em 2006. Até o Tite e Murici quiseram utilizar. Fiz a primeira entrada por Skype em um programa do Sport TV da redação. Ah, maravilhoso. Comentei duas finais de Copa, caramba, né? E fui demitido igual. Segurei uma emissora no ar por 15 minutos sozinha, de minha casa, pelo Skype, quando o Sport TV apagou em meio à pandemia. Tive a honra de apresentar uma vez e participar do último Bem Amigos. Tenho orgulho do que construí, sendo ético, correto e fiel à minha agenda, profissionalismo e retidão. Sou grato desde os tempos em que os tiros de fuzil assustavam, mas não tiravam a alegria da redação de Itapiru. ah lá, né? <risos> Faz o Ellen, meu querido. Deixo muito obrigado, blá blá blá. Aí tem a posição da Globo. A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, ou seja, tá? Toda essa história desse cara se não é eficiente sendo é do passado, tá bom? Esquece que é a evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Ah, agora é uma empresa, né? Eles não têm carteira assinada. Só lembrando para vocês: os resultados da Goblins refletem a boa performance do conjunto de das suas operações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 Daniel Lessa, chefe de reportagem na TV, Vicente Seda, repórter do GE, Maurício Noriega, a gente falou, Jaime Júnior, narrador do Sport TV, Júlia Garcia, editora e esportes, Tiago Correia editora e esportes, fica extinta, Regis Rosen, né, a gente falou sobre, Leandro, chefe dos repórteres cinematográficos, Gustavo Gomes, chefe do Globo Play Esporte; Carlão do vôlei, comentarista, Hortência, rainha do basquete, comentarista, Beth Zanini, Gustavo Ferro e Cláudia Raba. Todos eles vão ter que procurar uma nova profissão porque não tem mais espaço para esse jornalismo ultrapassado onde não tem interação nenhuma. Eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. É esse apoio que está fazendo todos esses caras serem demitidos. Podem ter certeza. E até a próxima. Tchau, tchau.